então lembre-se que de graça para 50 milhões de clientes 88 milhões de clientes se o banco desse isso de graça nubank santander itaú bradesco eles estavam falidos esse cartão aqui ele é muito forte você pega esse esse nome american express é muito forte o um cartão desse na carteira ele traz um status legal mas às vezes ele não é e não é bom para você. Muitos de nós é, temos alguns cartões aí que foi imputado por banco, gerente, né? O gerente falou assim para você: Olha. É, no momento eu tenho para você aqui um cartão que é um cartão Gold né ele vai atender as suas necessidades de uso do dia a dia o cartão vai ter aí reais de limite no Gold e temos uma tarifinha na conta e essa tarifinha na conta é 27 reais mas eu te dou nesse pacote 27 reais, eu te dou o globo um, a globo -Glo pay é... Eu te dou Amazon Pay, eu te dou é, 10 reais de recarga no celular. Bem, como vocês sabem, é, não existe janta de graça, né? Então, toda vez que você vê alguém falar que é, eu estou te dando, né? Nesse conceito que eu estou falando aqui agora com você, existe uma pulguinha que tem que se dar levar em consideração. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma proposta dessa, em ter um cartão gold, eu pago 2790 de conta corrente e pago mais anuidade, que eu mostrei para vocês aqui, 12 de 45 reais. Quem é que paga essa conta? Eu te garanto que um cara que está no segmento de alta renda, ele não aceitaria isso. Pagar 45 reais no cartão Gold mais 27 em manutenção de uma conta. Teoricamente, você está pagando um pacote de alta renda disfarçado no varejo e com um cartão ruim nas suas mãos. Que dependendo do banco que te ofereceu isso, o cartão Gold dele pontua 0,7 ou não pontua nada ou Gold dele não carrega 100% dos benefícios da bandeira. Não sei se vocês sabem, esse cartão ele pode ser o cartão Gold, mas esse cara aqui pode não ter todos os benefícios que é divulgado na mídia. Eu mesmo falo, garantia estendida, proteção de preço, proteção de compra, seguro, perda e roubo de cartão. Esse cartão pode não ter tudo isso. Porque o emissor do cartão, que é o banco, ele pode escolher o que ele quer para esse cartão, se a bandeira em si não exigir que ele tenha todos os benefícios. Então a bandeira ela pode, você tem um cartão Gold, um exemplo claro para vocês saberem é aquele cartão do Zip. Aquele cartão do Zip Gold, o Zip Gold ele é um cartão Mastercard Gold, não é internacional não é internacional e não tem o proteção de perda e roubo de bagagem não tem perda e roubo de conexão aérea não tem perda e roubo do cartão porque é um cartão que foi contratado pela empresa e não carrega os benefícios da mastercard gold 100% então só para vocês entenderem mais claro que isso é o zip que é um cartão gold não carrega os benefícios do cartão Gold, é, não é internacional, não tem todas as proteções que o Gold tem. Só para você ter ideia. Então, às vezes, você tem um produto que o banco te deu, a instituição financeira te deu, e você acha que aquilo ali é bom para você, e no final das contas, você está pagando uma mensalidade de uma conta corrente que não é boa. Porque quantos de vocês pagariam... É 27 de conta mais 45 de cartão para ter um cartão com 3 mil de limite Uma conta corrente que cobra tarifa Mas que é falado para você Que você pode ter lá um Google, Google Pay Amazon Pay é 10 reais de recarga Não é de graça Você está pagando Se você olhar aqui a, a grosso modo 27 com 45 Você paga 72 Se você falar que você paga é, de desse, desse 72 aqui que está pagando, você tira 10 de recarga, você tira 15 de Amazon Pay, 15 de Google, de Google de Pay, você está pagando para eles 32 ainda. Tudo bem que é um convênio que tem entre o banco e a instituição em massa, vai vender muito e eles vão ganhar os dois dos dois lados, só que você não está ganhando nada de graça, você está pagando por isso. E aí te, te dão um produto ruim para você e você acha que você está levando vantagem com isso. Né? Então lembre-se que de graça, para 50 milhões de clientes, 88 milhões de clientes, se o banco desse isso de graça, Nubank, Santander, Itaú, Bradesco, eles estavam falidos. Que é só você pegar 40, 72 reais vezes... 85 milhões de pessoas que o Nubank tem, você viria o estrago que faria na conta do Nubank. Se você pegar a Caixa Econômica com 150 milhões de clientes, você pega 72 reais vezes 152 milhões de clientes que a Caixa Econômica tem de clientes, você viria o estrago que a Caixa Econômica teria no rombo do seu caixa. Né? Então a gente fica achando que nós estamos levando vantagens fazendo esses produtos que o banco manda e na verdade você está comprando um produto sem perceber que você está tendo um produto e um produto ruim que você nem sabe se isso daqui tem todo os benefício que a bandeira tem né? e o gerente não sabe literalmente ele não sabe eu quis fazer essa encenação para você para começar o assunto para você entender onde nós vamos chegar tá bem muitas vezes você não quer pegar um cartão black porque você acha que o cartão Black tem anuidade. E geralmente tem. Com exceção aqueles que não cobram anuidade, mas que exigem de você um investimento para poder ter o cartão. Então muitas vezes você quer é, muito, de... eu vejo aqui no canal o pessoal desesperadamente pelo cartão Elo Diners do Bradesco e quer um cartão América Express do Bradesco de Platinum Car. Então só para que você saiba, é, muitos dos meus membros, tá? Hoje nós temos uma comunidade com mais de 16 mil membros. E desses meus membros, uma grande parte usam o cartão de crédito para poder fazer é, compras fora do Brasil e trazer para o Brasil produtos importados. E aí um desses meus membros percebeu e me chamou, falou assim, Leandro, cara, qual que é. Como que o Bradesco cobra essa taxa? Porque minha fatura veio um rombo, eu não comprei isso. Então eu vou explicar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu vou mostrar ao vivo para que você veja o Bradesco e uma cooperativa. Só para você entender. Eu poderia mostrar o BRB para vocês também, que é a mesma coisa que o Lubank, tá? Mas eu vou mostrar uma cooperativa e vou mostrar o Bradesco para que você veja o, o quanto você paga e não percebe o Bradesco. O mesmo serve para o Santander, o Safra também, Itaú também. Eu estou usando o Bradesco como aqui, mas pode ser qualquer um desses bancos que eu tenho o nome. Tá? Imagina você é, fazer uma compra né, do, do Bradesco é, e você viaja, por exemplo, vamos pegar aqui pertinho, Buenos Aires. E aí você gasta 20 mil reais lá em Buenos Aires, você acha uma tudo barato tal e compra 20 mil reais com o cartão do Bradesco E aí pode ser o cartão American Express de Platinum Visa Infinite, Mastercard Black né sobre esse valor você vai ter uma incidência de 6% mais ou menos se não for final de semana que pode ser até mais 6% de spread 1.200 você já vai pagar para o banco aí tem mais 20 mil que você vai pagar o IOF que é 5,38 mais 1076. E aí dependendo de como que o dólar fechou, o Bradesco sempre joga para mais. Você vai ter uma diferença entre a cooperativa e o Bradesco, ou seja, entre o dólar que bateu aqui ao dólar que fechou aqui de 0.30 a 0.40. Então, você vai ter uma diferencinha aqui, mais ou menos de R$ 80. Para mais. Para mais. Sem perceber, você pagou quase 3 mil reais de juros nessa compra de 20 mil para o Bradesco. Só que quando chega aqui no Brasil, você não pode pagar 20 mil à vista. Você vai querer fazer um parcelamento. E aí você vai ligar para a central do Bradesco e querer parcelar essa compra em 10, 12 vezes com juros de 2,99. Essa compra que já está em 23 mil reais ela vai para R$ 28 mil. Reais. E aí, você divide em 12 vezes. Ou seja, nessa brincadeira, você perdeu R$ 8 mil reais numa viagem que você fez, que talvez você achava que estaria beneficiada com o cartão, passagem aérea barata com milhas, transfer de graça para o aeroporto. Você mal percebeu que você pagou 8 mil de juros. E quando chega a sua fatura, você fala assim, nossa, mas eu... nós não economizamos, amor, nós não viajamos com passagem aérea barata, igual o Leandro fala. E aí você se confunde com isso daí. Porque o cartão de crédito que você tem, ele não é tão bom para fazer isso que você fez. Por isso é importante você saber para que, para onde, por que que você quer. Que às vezes o nome cartão American Express é muito forte. Quando você pega um cartão desse na mão, ele é muito forte. Esse cartão aqui, ele é muito forte. Você pega esse esse nome American Express é muito forte. Um cartão desse na carteira, ele traz um status legal.